Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos aprender sobre como acentuar palavras proparoxítonas. Para começarmos, vamos ler a definição desta palavra retirada do dicionário: proparoxítona qualificativo do vocábulo que tem o um acento tônico na antepenúltima sílaba. E a palavra esdrúxulo, que também se encontra nesta definição, é um sinônimo da palavra proparoxítona. Por meio dessa definição, percebemos que a palavra proparoxítona qualifica outras palavras que apresentam a antepenúltima sílaba como a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica. Vamos, agora, nos relembrar sobre alguns termos importantes para conseguirmos entender melhor sobre o que são palavras proparoxítonas. As sílabas são pequenas unidades sonoras que encontramos nas palavras. Por isso, podemos dizer que uma sílaba é uma unidade sonora que sozinha ou junto de outras sílabas forma uma palavra. Por exemplo, a palavra bala. Ao analisarmos esta palavra, iremos perceber que ela possui duas sílabas, a sílaba ba e a sílaba lá. Já a palavra pântano possui três sílabas, pan, no. Porém, devemos nos lembrar que também existem palavras que possuem apenas uma sílaba, como as palavras mão, pé e má. Por meio da ideia que criamos sobre o que são sílabas, podemos perceber que, quando falamos as palavras, existem sílabas que são mais fortes na pronúncia que outras. No exemplo anterior, vimos que a palavra bala possui duas sílabas, ba, la. Entre estas duas sílabas, temos uma que é pronunciada com mais força, que é a sílaba ba pois falamos BALA e não BALÁ. Portanto, nesta palavra, a sílaba mais forte, contando da direita para a esquerda, é a penúltima sílaba que identificamos como ba. Essas sílabas que pronunciamos com mais força são chamadas de sílabas tônicas. Por isso, na palavra BALA, a sílaba tônica é a sílaba ba. Outro exemplo que usamos foi com a palavra pântano e neste exemplo percebemos que esta palavra possui três sílabas: pan, tan, no. Após lermos esta palavra podemos notar que sua sílaba mais forte é a sílaba pan. Por isso pronunciamos pântano e não pantano ou pântano. Neste caso, a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte presente na palavra, é a antepenúltima sílaba, pan. Todas as vezes que tivermos uma palavra em que a sílaba antepenúltima é a sílaba tônica, aquela que recebe maior intensidade na pronúncia, teremos uma palavra proparoxítona podemos listar alguns exemplos de palavras proparoxítonas, como pântano, vândalo, nômade, matemática, sonâmbulo, e a própria palavra sílaba. Devemos nos lembrar que, para realizar a contagem das sílabas, devemos analisar a palavra da direita para a esquerda. E assim, ao analisarmos estas palavras que listamos, iremos achar todas as antepenúltimas sílabas como as sílabas tônicas. Algo interessante que podemos notar é que todas as sílabas tônicas destas palavras possuem acento circunflexo ou acento agudo. Por meio disto, podemos concluir que todas as palavras que forem classificadas como proparoxítonas, ou seja, Todas as palavras que possuírem a antepenúltima sílaba como sílaba tônica devem ser acentuadas nesta mesma sílaba. Mas será que todas as sílabas tônicas possuem acento? A resposta é não. Vamos entender o porquê. No primeiro exemplo que vimos, com a palavra bala, não houve acento. Por isso, devemos nos lembrar que isso apenas ocorre sempre quando a palavra for proparoxítona. Em outros casos, existirão algumas regras para nos alertar sobre quando devemos ou não usar acentos. Pois bem, pessoal, na aula de hoje relembramos sobre as sílabas, que são unidades sonoras que formam palavras. Vimos também que existem sílabas que são pronunciadas com mais intensidade, e a estas damos o nome de sílabas tônicas. E quando a sílaba antepenúltima de uma palavra for a sua sílaba tônica, esta palavra será acentuada e iremos classificá-la como proparoxítona. Nossa aula está chegando ao fim. Ótimos estudos e até a próxima!